pavê de nata simples e delicioso. Rápido e fácil. Sabe aquele pavê rápido e fácil que não decepciona nunca? Pois é, a gente vai aprender a fazer ele hoje. Você vai repetir essa receita mais de uma vez com toda certeza. Vamos aos ingredientes. Dois potes de nata de 300 ml. Uma lata de 395 gramas de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Um pacote de bolacha tipo maisena. 3 barras de chocolate de 90 gramas, tipo meio amargo, para um total de 270 gramas. E leite para a gente umedecer o biscoito. Vamos despejar então as três caixas de nata numa vasilha. Se você está curtindo essa receita, então curte também a nossa página Receitas Deliciosas Forno e Fogão no Facebook. E não deixa de se inscrever no nosso canal também, combinado? Vamos juntar nessa nata a caixinha de leite condensado. Tanto a nata quanto o leite condensado é melhor que estejam gelados, porque aí eles misturam com mais facilidade. Vamos misturar eles bem, para tudo ficar homogêneo. O interessante é que isso não vai precisar de fogão. Olha que fácil essa receita. Agora, pegamos o biscoito de maisena ou bolacha de maisena. O que, que você acha que ele deve se chamar? Bolacha ou biscoito? Escreve aqui nos comentários se você é da turma da bolacha ou se você é da turma do biscoito. A gente escolhe chamar ele de biscoito por enquanto, tá bom? Vamos molhar o biscoito no leite e vamos montar o nosso pavê na travessa. Botamos no leite bem rapidamente e já passamos ele para uma travessa. Colocar o creme por cima desta primeira camada de biscoitos, desta forma. Acertamos depois com uma colher. Novamente, vamos a uma segunda camada de biscoitos, mesmo procedimento, ok? Mais uma camada de creme por cima. Vamos montar o nosso murinho, somos arquitetos do pavê aqui. Nós vamos usar aqui nesta receita uns três pacotes de biscoito de maisena. Então você pode comprar aqueles pacotes tamanho família que servem direitinho para esta receita. Já temos mais uma camada de biscoito e se ainda tiver o creme, a gente já procede com uma última camada de creme aqui. O total foram três camadas de biscoito e creme. Agora, vamos proceder com uma cobertura de ganache. Quebramos o nosso chocolate em barras, meio amargo, em pedaços e vamos levar ele no micro-ondas por 30 segundos. O suficiente para que ele comece a derreter. Veja que ele está totalmente amolecido. Aqui foram 30 e outros 15 segundos. Mas veja, agora ele já está todo derretido. Vamos adicionar agora a caixa de creme de leite. E mexemos até deixar tudo homogêneo. Se você tiver um fouet para misturar isso, ajuda melhor. Olha como ficou bonito! Vamos agora cobrir o nosso pavê com ele. Sossegado, tranquilo. Depois, a gente acerta isso com a colher. Olha aí! Agora ele vai para a geladeira por quatro horas para então ficar pronto para servir. Fácil, bonito e muito, muito saboroso. Que tal a gente fazer essa sobremesa clássica ainda hoje? Já curtiu a nossa página? Então faz isso agora para não perder mais nada. E não esqueça de baixar o seu livro grátis de tortas de liquidificador que tá lá na página. É só curtir a gente. Vai lá. Obrigado pelo seu tempo e seu carinho. Até a próxima receita, então. Se Deus quiser, fiquem com Deus. Até mais.